Boa noite a todas, boa noite a todos, internautas, cursistas que já se matricularam no curso Como Alfabetizar com Paulo Freire. Para nós é um momento de muita alegria, de alcançar um sonho a mais, né? porque este curso vem, se, vem sendo pensado, elaborado, planejado, gente, desde 2017, quando nós retomamos de fato a EAD Freiriana, né, fazendo curso diretamente com pessoas interessadas em participar conosco de cursos que o Instituto não oferecia até então, trabalhamos apenas com municípios né, e com instituições, e em 2017, no um contexto de mudança no país, né, aceitamos o desafio de oferecer cursos à distância. E lá, como deve ser, nós fizemos uma extensa pesquisa, para entender qual seria a demanda, qual seria o desejo maior das pessoas de realizar um curso com o Instituto Paulo Freire. Nós somos uma instituição, temos muitos docentes, mas não conseguimos dar conta das demandas que chegavam. Né? Então, a IAD Freire se constrói com características muito específicas, com cuidados, né? para que a IAD tenha uma consistência, tenha uma ambiência dialógica, uma característica que infelizmente nem todos os cursos à distância possuem então nós já estamos hoje em mais o décimo curso e este é um dos mais demandados. Por que não fizemos antes? Porque a gente queria de fato fazer com muito cuidado, com muito carinho, fazer com a participação de mais pessoas, docentes né, que realmente conviveram com o Paulo Freire, estudaram profundamente o método Paulo Freire, né, que não é só o método, veremos daqui a pouco isso método, a metodologia, a filosofia. Então, estamos aqui hoje, depois de muito trabalho coletivo, de muita escuta coletiva, lançando esse curso, como alfabetizar com o Paulo Freire. Né? Não é nem com método, é com. A gente vai falar depois também do que é com. Por que o Paulo Freire está aqui? Porque o Paulo Freire influencia gerações? Porque o Paulo Freire é atualíssimo, porque ele realmente nos permite a cada releitura que fazemos da sua obra compreender a riqueza das contribuições, a seriedade, a cientificidade, a sensibilidade de Paulo Freire em relação, por exemplo, à cultura popular, que fundamenta, né, que é a perspectiva maior do nosso curso aqui, quando falamos também entre os cursos de alfabetização. Nós temos a alegria de contar aqui hoje com pessoas que algumas conhecemos hoje, né, e uma, especialmente, o Adilson Pereira, que nós conhecemos aqui de outras caminhadas, de outros projetos, né? Secretário de Educação de Itupeva que trabalhou conosco há algum tempo. E nessa caminhada de parceiro, a gente se tornou mais do que professor conhecido, né, Adilson? A gente virou amigo e irmão, né? Tamanha cumplicidade política, filosófica, humana. E eu diria, como se me o Adilson, parabéns. A Louveira, né, que hoje conta com esse querido professor, é um grande freiriano, é um grande né, teórico, mas mais do que isso, é uma pessoa que pratica a pedagogia freiriana, e como ele já me contou um pouco, vocês também fazem isso lá em Louveira muito bem, então é um prazer receber aqui o Adilson um né, depois de algum tempo, mas estamos sempre conversando, é, receber também aqui a professora Marlene Hortelato, né, que é... Professora também da Educação Infantil, ensino fundamental, e, por acaso, né, ela também é a primeira dama do município de Louveira, fez questão de nos prestigiar aqui hoje, com a sua presença. bem vindo professora Marlene, viu? Muito bom estar contigo. Jussara de Moraes também, quando você falou que a viria, né, falei, professor, que legal, ela coordena, é responsável pela educação infantil no município de Louveira. Alguém diria, né, Pô, mas o que tem a ver com educação infantil? Concurso sobre. Alfabetização de Paulo Freire, né? que historicamente se acha que é mais ligada à educação de adultos. Não vou falar não, tá? o vai falar sobre isso depois, né, Dorte? E mostrar a conexão, ou seja, que tem tudo a ver a educação infantil com a filosofia freireana, com a metodologia de trabalho. Né? E também recebemos aqui com muita alegria e prazer o Marcos, que é também Eliseu, é o Marcos, não né? Eliseu Marcos, que trabalha também em Louveira, Acompanha aqui a equipe, né, trabalho no setor, de Logística. De logística. Eu não olha aí, trabalho gostoso, prazer, é? gorgo no sentido uh, grego, é, né, gogos, né, é o condutor das crianças, <risos> então, é mesmo, é também parte com um parte importante como educador, né, porque é, é uma equipe, não é só o professor que é o educador, né Contamos aqui também, né, Gadotti? O Gadotti já vai se eu for falar do Gadotti, mas contamos aqui com é, três pessoas também muito importantes, né? E uma quarta, mais ainda, vou te falar por quê. Três pessoas é a Jornalina Abril, que é a nossa coordenadora de comunicação, né? Que cuida das nossas publicações e tem novidade aí hoje, né, Janaína? Para a gente contar. Tem a, também a Simone Li, professora Simone Li, ela é refreiana uhum. e ela. Também professor do curso vai falar bastante de psicogênese da língua escrita, de etno matemática, entre outros assuntos muito importantes quando falamos hoje, né de um lei, falando de educação e de alfabetização é, Temos também o Plínio Pinheiro, que é da nossa equipe técnica né, de coordenação aí da TI do Instituto Paulo falei, E vocês que tá já o conhecem certamente, tá né, né, né. com o seu vozeirão, com a sua... Força italiana, apresentando uma mesa, comandando com a do Gadotti, também vem de italiano. E a Alice, a Alice, que tem essa boniteza está conosco, né? é dançarina, é, é... Ai, ginasta. é ginasta, é poetisa. Essa menina é um valor incrível, está sempre conosco aqui. Filho da Jelaína Abreu, né? e uma pintora. E uma pintora de pessoa. Pintou, ela pinta os desenhos os <risos> <pintam> 14. <risos> os desenhos dela são fantásticos, viu? E ela sabe que nós estamos aqui né, pensando nas atuais e nas futuras gerações, né, Alice? Então ela está sempre nos brindando com a sua inteligência, sensibilidade, boniteza, obrigado por ter vindo, viu? E a mãe por ter trazido. E, então, assim, a gente vai fazer aqui uma... Cada pessoa vai ter, claro, a liberdade para se apresentar, mas eu queria começar não ainda falando, mas uma breve apresentação né, do, do sentido da, da sua presença aqui hoje, o Márcio Gadotti, que sempre está conosco, desde início, sempre brindando aqui a Eade Freiriana com a sua experiência, com a sua ousadia, com o seu apoio, né, e sobretudo um docente do curso, sempre, não menos também presente aqui neste curso, ele vai fazer a última aula do curso, né? deixamos lá para o final, né, na 16 sexta aula... Uma excelente aula que nós já sabemos O que acontece O que aconteceu na preparação E no planejamento dessa de aula Então, Gadot, faça a inicial E aí podemos saudar uma, Cada pessoa já vai falando Um pouquinho também, da sua presença Bom, para me apresentar Basta dizer Que eu fui professor do Padilha Que <risos> é honra é Na universidade né? E hoje eu tenho Ardos ex-alunos né, aqui no Instituto, e entre eles a Ângela, que não pôde estar presente, por uma questão de saúde, e é, para mim, é, ver a realização desse sonho hoje, para mim, é algo extraordinário, porque há muito tempo a gente queria colocar essa questão para que as pessoas não confundissem é, método Paulo Freire como uma técnica que possa, que pudesse ser simplesmente reproduzida e tal. Paulo não queria isso, queria que se fosse essa concepção metodológica dele é, articulada com uma teoria. Né? Hum. E por isso que é uma metodologia, um método... Podemos falar de método Paulo Freire, não tem a menor dúvida. Eu mesmo falo do método Paulo Freire, mas... Sempre mostrando que ele separava, né, do, é separável de uma teoria, de uma concepção de mundo. Mas eu vou falar isso daqui a pouco. Muito bom, Galdão. Obrigado. Eze Marcos, você pode fazer a sua salvação, meu querido? Eu? Bom, minha mãe fala uma coisa muito curiosa e que me acompanha até hoje. Saber não ocupa lugar. Então, como a gente não sabe tudo e está sempre aprendendo, estou aqui. Muito bom, excelente contribuição, né? sempre aprendendo juntos. Professora Marlene, obrigado mais uma vez por sua presença. É, professor, sou professora há 30 anos, né, na rede estadual municipal e hoje na Secretaria da Educação, né, não como secretária, mas como professora e nós estamos lá fazendo a nossa dando a nossa contribuição, agradeço o convite, né, por estar aqui, nós estamos bem satisfeitos, né? E nós também com a sua presença, muito obrigado. O Sara, professora professor de Moraes, que responde para a educação infantil ou alveira. É, sou Sara, tenho... Que... 15 anos de. Sou professora na educação infantil há 15 anos, no município de Louveira, né? Uhum. E atualmente falo que estamos de passagem pela Secretaria da Educação, deixando lá nossas contribuições, né? E sou responsável pela formação do município, não sou o que coordena a formação do, dos coordenadores e dos professores da nossa rede também. Então, hoje também estou aqui para aprender com você. Quantas escolas tem de educação infantil no meu Educação infantil são... É que nós temos os berçais, né? Sim. Sim. São total. 25 escolas no total. total. Olha, é de rede, né? É bom, é uma né? Rede. Nós estamos também com a secretária de educação, é, a, a professora, gente... a professora... É na... Juliana, Juliana, Juliana. que só pode vir. Então, deixamos aqui um abraço, né? Sim. Já sabendo que você conta com a nossa presença lá no é. município, faremos um esforço. Terá muita alegria nossa de estar também lá. E ao prefeito, mando né? um abraço para o prefeito, e eu sempre dialogando né, uhum. com o governo e com os municípios de São Paulo, do Brasil. Aliás, né, na hora da casa, que nesse encontro aqui, participam pessoas do Brasil inteiro. Então, vocês estão sendo acompanhados pelo Brasil inteiro aí, e pessoas que são brasileiras também, muitas vezes, e moram em outros países. Uhum. Adilson, sua palavra inicial, meu querido. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui. Né? Rever amigos queridos, conhecendo os novos amigos. É uma alegria né? é, rever você, o um grande Bonsergadote, quem a gente aprende demais. É, é, é uma felicidade muito grande. Então nós vamos aqui como o Marco diz para aprender sim, sim, sim. e para ter um momento de muita alegria aqui. Um de, emoção, é, de emoção, inclusive. Muito é. obrigado. Essa mesa tem sido.. Não é? tem sido histórica nesse sentido de muita emoção uhum. que entra e sai sempre mais emocional do que quando entrou é né mano uhum. é, Paulo Freire fez várias gravações aqui uhum. e não a biblioteca não estava ainda aqui mas ela é uma inspiração e saber hoje que ela é patrimônio documental uhum. da humanidade uhum. né? a, não a biblioteca só mas também parceiro parceiro dele. Bem, então, eu queria, depois dessa rodada inicial, daqui a pouquinho a gente vai também querer escutar a sua fala, você internado é internauta, você que já está matriculado no curso, você que quer se matricular, já temos aqui algumas participações, mas eu vou deixar esquentar um pouquinho mais, com mais pessoas entrando, deixo então você que está chegando agora, o seu nome, a sua cidade, a sua é, participação também, muito bem-vindo, daqui a pouquinho a gente já é, começa a anunciar a sua presença e a sua participação. Eu queria só falar rapidamente para quem está chegando agora, para vocês que também estão conhecendo o curso Qual é o objetivo desse curso? Né? Primeiro, como o Garota se lembrou, também reafirmou, é um sonho nosso de trazer Paulo Freire para é, ajudar as pessoas, muitas que querem alfabetizar Tem muita gente que vem ao Instituto, ou que escreve para nós, que nos telefona é, Dizendo assim, como é que eu alfabetizar alguém? Como é que eu ajudo uma pessoa que não sabe ler e escrever? para que ela possa, enfim, por meu intermédio, por minha ajuda, a aprender é, a leitura escrita. E a gente tem se tem indicado instituições, cursos, né, com quem já participamos, nós sempre hum. indicamos algum caminho, não deixamos ninguém sem uma orientação para isso. Mas faltava a nós um curso né, que fosse acessível, que todo mundo pudesse ter lá indicações importantes e fáceis é, no sentido pedagógico Totalmente. Porque às vezes a gente vai falar no pedagogês né, okay. E não nos comunicamos bem Então o cuidado também foi esse nesse curso né, Que a linguagem fosse muito acessível Tanto para quem já alfabetiza Que quer se aprofundar Nesse trabalho Na perspectiva freiriana Que é muito peculiar, muito específica né, E para quem está chegando agora Conhecer esse universo da educação E sobretudo dessa inclusão Humana né? que é Cada alguém que não sabe ler e escrever, levando em conta que essa pessoa, que é, entre aspas, analfabeta na leitura da escrita, ela não é analfabeta em muita coisa. Por exemplo, o celular: todo mundo tem o celular, todo mundo faz fotos, todo mundo lê o mundo pelo celular, registra a história, enfim. Esse cuidado de respeitar a história de cada pessoa, né? contar com as novas tecnologias, ter muito cuidado no encontro, no diálogo com o outro ser humano. Então, este curso é isso, é repleto de emoção, é repleto de diálogos, tem aulas expositivas, tem aulas que muito cuidadosamente foram elaboradas para que as pessoas também, né, os docentes nossos, que daqui a pouco falo deles, também possam expressar a sua experiência, o seu conhecimento, a sua convivência. Cada um outro conviveu 23 anos com Paulo Freire. Nós aqui tivemos o prazer de conviver 4, 3, 4 anos com ele aqui nesta mesa, como vocês estão vendo aqui na biblioteca é. dele. Então, essas aprendizagens todas estão presentes por meio do vídeo. Eu vim mas como é que é possível passar emoção pelo vídeo, não né, Olha, nossos cursos têm sempre essa característica. Pela EAD a gente consegue né, sentir emoção. Tanto com as pessoas, nos seus depoimentos, nos seus comentários das aulas como com os nossos docentes, né, trazendo da sua alma, da sua experiência, tanto empírica, tanto pedagógico, como, né, como cientistas, que todos somos, participamos desse, desse processo. Queria até, antes de passar, pedir que a Zenaína, Simone também, o Clínio, essa sua bela saudação também, e a Lista, se ela quiser. Vamos lá, já. um pouquinho, peraí. É possível, querido? É, só um segundinho, peraí, peraí. Aqui nós fazemos ao vivo. Falar nisso é ao vivo e está sendo gravado. Né? Então, você que está participando, marque sua presença, né? nos dê o seu recado aí. Você que está vendo agora na gravação, não se preocupe. O importante que você assista esse vídeo né? e possa fazer deste vídeo também um momento de aprendizagem, como nos disse aqui ah, no início, né? É nosso aqui. amigo Marcos. Nilay, você pode fazer então a sua salvação? Sim. Sim. Boa noite pessoal, estamos aqui mais uma vez abrindo esse curso que a gente é uma emoção, né? A gente vem trabalhando nele há bastante tempo e eu quero dizer que eu estou à disposição de todos vocês na, na comunicação desse curso, vamos dialogar o tempo inteiro, então qualquer dúvida, qualquer problema a gente vai conversando por e-mail, pelo whatsapp, enfim, vai ser um curso maravilhoso, tenho certeza. Obrigada, Simone Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente começa esse curso. É, eu já estou ansiosa <risos> para ver é, a reação de vocês né, no, no decorrer das aulas, os comentários. Bem animada e ansiosa para a gente dialogar. Sejam bem-vindos. Muito bom. É... <risos> Se quiser falar também, claro. Olá, tudo bem? Um abraço a todos. <risos> Pronto. Alícia quer dar boa noite também? Quer falar oi, pessoal? Oi! Então, tá bom. Você só aí já diz tudo, né? Bem, então, eu queria, já nesse momento, pedir ao Gadote né, que nos brindasse com a sua participação, Gadote. Nós damos a parte mais pesada para ele, né? que é para ele... É, nos falar um pouco né, do sentido político, pedagógico, humano, humano, deste curso que nós saímos tanto para fazer, cuidamos tão bem dele. E qual é o sentido desse curso hoje? Qual é o sentido de falar de alfabetização com Paulo Freire hoje, Cadote? Obrigado, Padilha. Vejam, é, não é nada pesado. É, eu acho que falar de como... Alfabetizar com Paulo Freire. Palavra forte aí é como. Então, desde o começo, quando discutimos o projeto, não é? nós nos preocupamos com a prática. Não é? E Paulo Freire, quando criou o que veio a ser chamado de método, Paulo Freire, não é? e ele foi conhecido no mundo por esse método por causa de Angicos, em 61 três, né? Mas ele aplicou um pouco antes também é, é, no Ceará, na Paraíba, né? E foi aperfeiçoando. E lá ele fez uma investigação antes de aplicar o método. Ele fez uma uma leitura do mundo, depois chamada, que foi uma investigação. E os círculos de cultura eram na época chamados círculos de investigação. Né? Então Círculos epistemológicos, de investigação, de pesquisa. Então, ele, ele o senso prático é muito forte, a presença da praticidade na, na sua metodologia é muito forte. Então, nós é, aceitamos esse desafio, a, depois de numerosos pedidos, inclusive de gente que chegava aqui, é, de donas de casa que chegavam aqui dizendo, olha, vocês não têm aí uma uma cartilha, é, um que eu para para chamá empregada depois de 15 anos descobri que ela era alfabeta isso aconteceu de fato né? e nós atendemos simplesmente coisas desse tipo né Porque o instituto é visitado diariamente por muita gente né e essa era uma pergunta e ainda temos até um projeto chamado eu alfabetizo que é, é um projeto que está em elaboração e que qualquer pessoa possa alfabetizar, nós daríamos o passo a passo que não seja, claro, um, um, uma receita, não é uma receita, né, que você segue né, como alfabetizar. né Não, é, não dá para fazer, digamos, uma cartilha. né é, Aliás, Paulo Freire nunca foi contra as cartilhas, mas ele dizia que era melhor fazer de outro jeito. E ele foi o educador que pela primeira vez, é, é o primeiro educador que pela primeira vez escreveu uma metodologia específica para a educação de adultos. Antes dele, na década de 50, até a década de 50 se alfabetizava adulto com o método Montessori, método Kilpatrick, método Bronsky, ele russo conhecido, lá na época, até aquela época os, os educadores, o Kilpatrick era alunos do John Dewey nos Estados Unidos, seguia toda aquela tradição pragma, pragmatista né? do, do, do, do, do John Dewey. Né? Paulo Freire também, as obras aqui tem todas as obras do, aqui nesse, nesse lugar, que é a biblioteca do Paulo Freire, tem as obras do John Dewey e Paulo Freire gostava muito de John Dewey, inclusive através de Anísio Teixeira, que foi o que traduziu as obras para o português. Então, é, esse sentido pragmático eu diria mais prático o Paulo Freire falava mais em prática do que em pragmática né essa coisa prática ele escreveu não um método de ensino ele sempre dizia que teria um método de conhecimento de como as pessoas aprendem né? como as pessoas aprendem então antes de ler a palavra a pessoa lê o mundo isso aconteceu na história da humanidade Primeiro, as pessoas se comunicavam entre si. Ainda não existia a escrita. Depois inventaram a escrita. É, e aí depois a leitura. E assim é o processo histórico da própria construção da, lei, da escrita e da leitura na história. Se repete também em cada sujeito que vai construir a sua própria é, história, lendo o mundo e aprendendo a ler e, e escrever. Então, é, esse método, que ele foi conhecido como método de educação de adultos, é também um método, é uma metodologia é, cuja teoria se aplica também à a, a, a educação infantil, à é? alfabetização inicial. Eu trouxe até um livro só para ilustrar, que é o livro de uma, da filha do Paulo Freire, a Madalena Freire. Não é? É, a paixão de conhecer o mundo. Ela ela relata de uma forma muito prática, né? Muito prática e histórica como se constrói a leitura e a escrita, né? E na verdade, é, são trabalhos dos próprios alunos, dos próprios estudantes, né? E ela vai fazendo os comentários, né? E, e fazendo de uma forma extremamente didática né, na escola que ela dirigiu durante anos. Né, e é, Paulo Freire gostava muito dessa interpretação, realmente, é, e hoje muitos aplicam também as, nas, nas, a, na forma de alfabetizar crianças as, a ideia de Paulo Freire. Elas entraram de tal maneira, na, a partir dos anos 50, na prática pedagógica que nem que muitos sequer sabem que que foram intuições do Paulo Freire. Isso aconteceu, é, por exemplo, com a questão dos círculos de cultura. Não é? Os círculos de cultura, na verdade, era uma forma circular de escuta, não é? A pessoa aprende quando ela se expressa, e a criança se expressa de muita, muitas maneiras, mesmo antes de nascer, ela já tem uma linguagem, ela se manifesta na própria... Na, na, na, antes de nascer, e depois, com o grito, com o choro, com a lágrima, com tantas formas, mil, mil formas, ela se manifesta. E há, por trás disso, Uh, não desenvolvimento humano, uma necessidade da criança, do adulto, do idoso, não importa, de, de ter uh, uma reciprocidade de alguém. E a construção do conhecimento se dá de forma dialógica por isso. Porque eu me expresso de tal maneira, conheço alguma coisa, mas alguém tem que legitimar aquilo que eu conheço. Eu sozinho não posso saber sozinho. Alguém uh, deve estar junto e dizer, olha, é isso mesmo. Ciência não se faz assim, não pode dizer, ah, eu descobri uma coisa, mas ninguém consegue entender. Né? Então, então, não adianta, se ninguém entendeu, significa que ninguém reconheceu aquilo que você produziu. Mas na história humana, é, o Paulo teve essa intuição lá na década de 50. Piaget depois, né, eu vi isso nos anos que passei lá no, em Genebra, onde até estudou... Uma, foi uma colega de curso, a Emília Ferreiro, que é muito reconhecida também no Brasil, né, né? No curso de estudo genética, né, e que foi trabalhado muito isso, né? essa relação, é, é, é. o Piaget falava na, na interação com o meio ambiente, né, e Paulo Freire falava na interação com o outro, né, muito mais, no meio ambiente é formado pelos, pelos outros e, e, e, e pela sociedade. E Paulo Freire, quando falava nos círculos epistemológicos e cultura, aliás, era assim que eram chamados inicialmente no livro, no livro inicial, primeiro publicado, é, é, Educação Prática da Liberdade. Né? Então, então, há uma indissociável relação entre uma concepção uma teoria do conhecimento, uma antropologia né, e, uma, e uma metodologia. Quer dizer, você tem uma concepção de mundo, que eu sou inacabado, incompleto e inconcluso, né, uma concepção, uma antropologia. Você tem uma teoria do conhecimento, que é o diálogo que realiza a, essa incompletude do ser humano. E aí você tem uma metodologia, né, um método que é... É, através das suas diferentes fases, é, passos, é, realiza essa concepção de mundo e essa teoria do conhecimento. Então, fechando o círculo, você tem aí é, é, é, a necessidade de pegar os princípios da, da obra do próprio Paroufé para entender mais profundamente a filosofia dele. E o método, na verdade, estava lá em 63. Para quem lê os estudos eh, universitários de, de 63 da Universidade do Recife, vai ver que tem vários textos, inclusive do Paulo Freire, sobre, e um, um número específico sobre o sistema Paulo Freire. Ele, ele fez, eh, e na época se trabalhava, era, era muito ambicioso. A universidade deveria trabalhar com extensão, eh, eh, através da alfabetização e, de fato, ele criou o, o serviço social da universidade, o serviço cultural, o serviço de extensão cultural para uh, que a universidade conseguisse trabalhar a questão da, da metodologia também junto às classes populares, às mais necessidades. O número de analfabetos era, a taxa era muito mais alta do que hoje, evidentemente, naquele momento. Não é? Então é mas se trata de um método de conhecer, sobretudo. E isso é, vai ser desenvolvido por pessoas é, como a, a Sonia Conto que trabalhou mais de 50 anos como alfabetizadora, né? é, Carlos Brandão, que trabalhou com Paulo Freire, e tem um livro chamado Método Paulo Freire, quer dizer, é, nós, nós trouxemos especialistas aí e, e, e outras pessoas que realmente dominaram e dominam a, a, a visão freudiana, né? e eu acho que esse esse curso vai vai se repetir muitas vezes porque uhum. vai ser demandado. agora uma coisa que eu quero dizer não existem milagres em educação, uhum. né? e não existem métodos milagrosos, existem teorias que dão conta de tudo, salvam o mundo, né? Que salva, salva a não acredito nesse salvacionismo. Ah, você é um doutor tal tá método. A questão da alfabetização não é uma questão de método só. Né? É, existem muitos fatores intra e extra escolares que determinam o resultado. Nós temos aqui 28 anos de, é, de, de trabalho dentro do Instituto Paulo Freire e a gente sabe que a gente precisa consultar vários métodos. E que, cada, e, e que tem gente que nunca leu, né, lá atrás, 50 anos atrás, tem gente que nunca leu Piaget, Paulo Freire, Paulo Freire dizia isso, inclusive, mas que alfabetizava muito bem, porque refletia sobre a prática. E, no fundo, então, o êxito ou fracasso de uma boa alfabetização depende muito desse cuidado com a relação entre... Né, a resposta, a reciprocidade com o alfabetizador, o alfabetizador e o alfabetizando, ou os alfabetizandos. A escola é um conjunto de relações sociais e humanas. Se a gente não entender isso, não entende o que é a educação. E a educação não avança, não avança por chicotadas, né? não avança. Avança quando existem consensos construídos na diversidade né? na diversidade. A escola tem que ser plural, tem que ser o um espaço da diversidade e da escuta. Eu acho que os nossos cursos de pedagogia muitas vezes não deram tanto espaço para essa questão, a importância da escuta, da relação dialógica na formação. Então eu acho que o um método sozinho não resolve, não é? não é o único responsável pelo êxito ou fracasso da educação. E na nossa experiência, Cada alfabetizador, no fundo, acaba construindo o seu método, refletindo sobre a sua própria prática, é, dialogando com seus colegas lá na sala de leitura, na sala de, dos professores, é, quando tem dúvidas. Né, né. Então, essa, Paulo, quando quando Paulo escreveu o seu último livro, Pedagogia da... Da autonomia, que o momento mais importante da formação permanente do educador é a reflexão crítica sobre a sua prática, eu estava consagrando a prática como o foco principal, a prática. Então, só que não pode ser uma prática mecânica, né? tem que ser uma prática refletida. Né? Então, nós é, é, fizemos esse curso, organizamos esse curso nessas aulas, é, com foco na prática, eu sou professor de filosofia, é, tenho muitas limitações, muitas vezes, é, se eu fosse, nunca fui alfabetizador, posso falar sobre alfabetização, é, porque nós trabalhamos, já trabalhei com alfabetização de adultos, né? e, e de crianças, na verdade, eu fui professor em Genebra, de uma escola muito esforiana, onde... Eu era é, professor de recreação. Levava as crianças para, é, quando levava, levava muito em Genebra né? Na hora do recreio, para tira, tirava eles da da, da escola para as professoras respirarem um pouquinho e eu, né, fazia de tudo lá, brincava com as crianças e foi uma relação muito boa que foi um, um presente para mim dessa escola que era um trabalho que eu fazia como como universitário né mas é, fui professor de, todo, da educação básica até a pós graduação né e, e, e eu acho que essa preocupação prática me pareceu que é a essência do, do curso eu sei que eu estou me delongando, eu vou parar por aqui é né, porque eu ultrapassei o meu tempo né mas isso é tão importante que o próprio Paulo Freire foi aperfeiçoando. Quando ele foi para o Chile, ele trabalhou com camponeses eh, na, na reforma, da reforma agrária e, e nós temos as, as fichas, não são mais as fichas que ele usava aqui no Brasil, eram outras fichas, ele foi evoluindo. Depois, ele foi fazer grandes projetos de alfabetização na África, né? E, e ele também lá, se lê cartas aqui na Bissau, por exemplo, né, vai ver a troca de ideias com o Mário Cabral, que era ministro da Educação, sobre a alfabetização. Né, ele queria que fosse em crioulo a alfabetização, que era a língua ser mais original, mais falada, depois do português. Mas o Mário Cabral disse que não dá, porque é, tem pelo menos 24 línguas oficiais aqui, e se a gente privilegia uma, não dá. Foi um, um debate teórico inacreditável sobre a alfabetização e acabou sendo português em todas as colônias, e ex-colônias é, portuguesas. Então, é, e, e, no Brasil, o que, que ele fez quando assumiu a Secretaria de Educação? Reinventou a sua metodologia, criando o MOVA. O movimento Mova, a metodologia Mova, que hoje é chamada também de uma tecnologia social. O que é isso? É uma metodologia de trabalho com os movimentos sociais e populares, através de parcerias público-privadas, com instituições, seja empresas, seja universidades, sejam movimentos sociais, ONGs, que ele conseguiu reunir. E, e está vivo até hoje, faz 30 anos que o MOVA São Paulo existe e continua. Veja que é uma é uma criação dele e talvez a criação mais duradoura de todas elas. esse ano estamos celebrando os 30 anos do MOVA, né? foi, foi em 79 que foi criado o MOVA. E, e houve realmente uma um avanço metodológico e, e estratégico, né? por quê? Porque Paulo Freire sustentava que o Brasil não ia sair do analfabetismo sem a participação da sociedade. Então, ele sempre acreditou na necessidade... É dever do Estado, mas se a sociedade não participar, se os pais não participarem, se a sociedade organizada não participar e reivindicar, nós nunca vamos pagar essa dívida com a educação, e nós estamos com um imenso atraso. Hoje, no Brasil, existem 81 milhões de brasileiros acima de 18 anos que não completaram o ensino médio, quer dizer, a educação básica. Portanto, eles não tiveram acesso ao direito à educação. Isso é uma dívida impagável. E existem 14 milhões de brasileiros e brasileiras que vão morrer sem nunca ter lido um livro nesse país, porque nunca deram a chance sequer de se alfabetizar. Então nós temos um dever de aprender a, a alfabetizar e recorrer às lições que Paulo Freire nos deu para poder pagar essa dívida que o Brasil deve ao povo brasileiro. Muito bom, acho que vale uma de a sua fala, né, não é o que eu falei antes, né? Você começa, você chega e não sabe como você sai daqui, né? A gente sai sempre mais emocionado, acrescido né, durante conhecimentos, emocionado. E aí a gente descobre revelações, né? Não sabia que o Gadó já era recriador também. É. mais uma descoberta nossa, né? Eu já vou revelar também. Eu fui palhaço também, trabalhei com recreação, ah, com mas... animação de festas, né? Há alguns anos, e há 30 e poucos anos eu fazia isso e também era um trabalho educativo, não era é? é só Sim. recriação não é? Hum. nunca é, é um trabalho que você vai e, e aprender brinca, e brincar, né? e aí, é, a é a fundamental, delícia, né? brincar, é, não aprende. brincar, é, brincar é. aprende, como as crianças nos ensinam, e hoje a educação Sim. É infantil é assim, aprender brincando, é, né? exatamente, o, o, o brincar é fundamental, a é. obesidade é. e a oralidade, né? um dos textos aí, do, uma das aulas é sobre oralidade, né? eu acho que é, é, em vários momentos, é, eu lembro de Angicos, nós fomos visitar Angicos 30 anos depois, e os alunos levavam as suas crianças. E as crianças, é, filhos, né, filhos pequenos, menores, sejam, levavam os tios, os avós, para as aulas e diziam, não, vamos lá. Vamos lá, avô, vamos lá. Aprendia. Ia. Estava presente. E em vários momentos havia mães e pais em fotografias que eu publiquei num livro sobre os ricos né? com as crianças no colo, né? porque não tinham onde deixar as crianças à noite em casa sozinhas. E aí esse é o país que nós estamos vivendo, né? tem a importância desse curso. E você falou aí, também queria destacar, é, a educação não avança por chicotadas. Né? É, a gente estuda na EJA, é, que há no Brasil já há um bom tempo, sobretudo quando a nova LDB, 93, 94, 96, né, que no Brasil a gente pratica a eutanásia pedagógica, né? ou seja, querem que os idosos morram, sem aprender a ler e escrever. É mais fácil acabar assim com o analfabetismo. Né? prática, uma eutanásia com quem não sabe ler e escrever. E aí não gasta com isso e vai investir só nas crianças, que é fundamental. Mas não dá para condenar a morte de pessoas tão importantes como toda pessoa é. né? E aqui, discutindo o curso de Paulo Freire, nós estamos discutindo, na verdade, a educação escolar, a importância da escolarização na sociedade. Que escola que nós temos? Que é capaz de reprovar Pessoas que saem dela se achando culpadas pela reprovação. Né? Quantas pessoas analfabetas, nós já não encontramos, que se consideram culpadas, fui expulsos porque eu merecia. Então, introjeta um ensinamento equivocado, uma culpa que não é dela, como diria Paulo Freire, as pessoas são expulsas da escola e se acham culpadas. Então, falar, gente, nesse curso, como a alfabetizar, com Paulo Freire, primeiro que não é só com ele. O com Paulo Freire significa usar como referência e dialogar com Piaget, com Anteberosky, com Emília Ferreiro, com Henri Valon, com Vygotsky, né, com tantos e tantos educadores das leis e do mundo, né, que, por exemplo, estão excluídos dessa educação né, os negros, né, as pessoas LGBTs. O que, que a educação formal tem feito nesse sentido? Eu pergunto a você, que escola é essa, né? E nós temos no Brasil de hoje que não respeita realmente a dignidade da pessoa. então Paulo Freire, ele é radical não? e devemos ser radicais. Respeitar a dignidade, a liberdade, o direito à liberdade, né, Gadô? O direito, a democracia. E hoje, é, nós vemos no nosso país mais uma vez é, um retrocesso imenso, é, pregando e investindo no que? Investindo na morte, na eutanásia investindo na exclusão. Por quê? Porque se ampliam as desigualdades sociais. E não adiantaria, como o Gadot falou, apenas resolver, por exemplo, questão da economia, que é um dos graves problemas. A desigualdade nasce também na diferença econômica. Mas a educação é muito mais ampla do que apenas a dimensão econômica. Ela lida com a sensibilidade, ela lida com a emoção, ela lida com a cultura, com respeito às diferentes etnias. Então, Fazer esse curso, o hum, que eu quero dizer, reafirmar também, olha, nós preparamos para esse momento, esse curso, 16 videoaulas, mas muito provavelmente, Gadot, não vai parar nessas 16 videoaulas, porque nós somos seremos desafiados a concluir, ampliar esse curso, com mais né, assuntos e temáticas que vão surgindo no contexto tão complexo, tão desafiador, contemporâneo, tão injusto como é hoje, o Paulo Freire morreu falando em radicalidade democrática, né, então, assim, este curso, aliás, você que está participando aqui, que está ouvindo, que não se inscreveu ainda, eu quero lembrar, anote aí, Plínio, se você puder, por favor, coloque para nós na, na imagem, né, você ainda pode se inscrever, se inscrever nesse curso, por quê? Porque são tantos pedidos de adiamento, as pessoas deixam para a última hora, né, então, quando é o dia do lançamento do curso, as pessoas não, por favor, mais um dia, estou viajando, não posso, não faço. Calma, né? a gente tem o desejo, sabe, de não encerrar as inscrições. Né? Para quê? Para que você se sinta incluída, incluído. E tem outra questão, eu já falo disso com mais detalhes. A pessoa vai se inscrever hoje e poderá fazer o curso até o mês de maio de 2020. Por quê? Porque nós queremos aqui não pressionar as pessoas. A gente quer que as pessoas... Faça um curso com prazer. Então, ela se matricula no curso, tem acesso a um módulo que começa agora, hoje, dia 2, e vai até o dia 18 de dezembro, são oito videoaulas. Depois, do segundo módulo, sabe quando começa? Só no dia 3 de março, olha que delícia. Você tem aí dois meses para rever as aulas. E eu te convido, olha, não assista essas aulas de forma apressada, como às vezes você pega um livro e lê na correria. Não é para isso, não precisa nem deve fazer isso. Estas aulas, algumas dialogadas, algumas expositivas, elas exigem, elas merecem ser revistas, porque o nível da nossa, né? você sabe muito bem, o nível de profundidade, de qualidade pedagógica. Né? Na primeira aula eu tive o prazer, por exemplo, de dialogar em meia hora com Carlos Rodrigues Brandão que é uma referência no Brasil e no mundo, na educação popular e na EG. Ele, eu conheci, aliás, eu falei para ele, eu conheci o Brandão pelo livro dele, o, o que é o método Paulo Freire. Né? Então, o Gadotti, Gadot, mas o Brandão também falam coisas complexas, profundas, de forma muito simples. E às vezes a simplicidade dá a impressão que não é importante. Então, cuidemos para assistir com calma, com prazer, cuidado o que está sendo dito, porque você poderá, nesse curso, aprofundar o seu fazer pedagógico na alfabetização, mas não só de adultos, na educação infantil. Se, tenho certeza, né, Sara, se suas né, professores, professores que trabalham em educação infantil participarem e estudarem esses vídeos com calma, não individualmente apenas, coletivamente, olha, a qualidade agregada de formação política, formação humana, né, Informação científica, da sensibilidade, é o salto de qualidade para uma educação que nós chamamos, defendemos aqui, educação com qualidade sociocultural e socioambiental. Isso faz muita diferença. Então, a educação que alfabetiza, numa sociedade que tem uma escola que ensina preconceitos, que não respeita diferenças, que nem leva em conta isso, né, que discrimina religiosidades, não é... A educação freiriana. E isso é muito importante de marcar no número de hoje. Bem, só para também enfatizar como é fundamental que quem participa desse curso tenha tranquilidade, Faz o né, curso com calma, com prazer, dialogue conosco, né, comente as aulas. Você vai, inclusive, ser desafiado a produzir um pequeno texto reflexivo ao final de cada módulo. Para também não se sentir afobado, nem pressionado, sabe, com o conteúdismo. não queremos conteúdoismo a gente quer que você produza conhecimento, por isso também esse curso tem a possibilidade de você fazer um artigo, né? artigo a partir de sua experiência, de sua vivência, mas também do seu conhecimento técnico, político, pedagógico, científico, é um e-book, aliás nossos e-books estão bombando, né Janaína, hum. nós temos aí, a cada curso que fazemos a gente produz conhecimento, são e-books com mais de 100 artigos, com uma qualidade, já tem sido reconhecida fora do Sul Paulo Freire, tem sido indicada para concurso, tem sido republicada por outras instituições, são textos dos nossos cursistas. É seu texto, aliás, o seu texto, eu quero falar de você, então, peço licença a mesa aqui, porque é, as questões já estão muitas aqui com participações já queria registrar para vocês sentirem também a presença de quanta gente bonita e importante, falando coisas importantes, que eu queria que todo mundo pudesse comentar um pouquinho aqui. E teremos tempo para isso. Olha, por exemplo, Tatiana Andrade, lá de Coimbra, de, em Portugal Falei que tinha gente que estava fora, né? Tá lá, certamente, fazendo a sua pós-graduação, né? Então, no chama pra lá, nós vamos falar hoje de você Lá em Coimbra, em Portugal, cidade maravilhosa, né, Ganócio? Estivemos lá Estivemos lá, naquela biblioteca linda, não né? é? é? É, Newton Bruno Tomelim de Benedito Novo de Santa Catarina oh, Grande per, Newton. Pertinho Tomelim <risos> é. Pertinho de Rodeio Você vai emocionar o Cadote aqui é. Falou de Santa Catarina, o Cadote fica emocionado é, né? E o Nilton é o pai do Francisco né? É nosso ex-aluno Fez o primeiro curso conosco aqui aprende a dizer sua palavra Nos causou muita emoção Quando nasceu o filho dele Todo mundo festejou O curso tem que ser assim, que seja emoção uhum. né? Mesmo à distância Entendeu? Olha que coisa boa de se fazer A Tânia Regina Rodrigues Oliveira De São Paulo, está aqui perto de nós A Rosiane Rodrigues De Fortaleza, Ceará um Abraço Fortaleza Cristino Rocha, professor da rede pública Do Distrito Federal Diz assim, sucesso a todos nós É isso aí Cristiano, Cristino Rosimede Barbosa Feliz demais por começar Essa nova caminhada De Milópolis, Rio de Janeiro Foi a Rosimede que ganhou o curso? Foi nós fizemos aqui o lançamento do curso e sorteamos uma vaga. é uhum. a Rosemary, ela foi sorteada com a vaga, mas não se bastou não. Falando, não quero só fazer o um curso, quer fazer o um e-book também. Uhum. Aí se inscreveu para ser nossa autora e será nossa autora. Tá participando como autora. O que acontece? Qual diferencial é o diferencial? Não é? Você produz conhecimento, você marca a sua passagem, a sua história. Aqui pela Iada Fideliana, pelo Paulo Freire. E como se não lembra, quem é autora nosso, quem faz nossos cursos, Sempre recebe, né? faz parte da rede Unifreire, recebe o texto que nós produzimos Aliás, vamos produzir na Janaína, agora mesmo, em dezembro Mais um caderno importante que ele está coordenando a Janaína, junto com a Francisca Pini Que é nosso diretor também, artigos fundamentais sobre democracia, direitos né? e dignidade humana na educação Na revista, na revista Unifreire. Unifreire, que a cada ano nós lançamos uma bela edição uma revista, e que vai para o mundo inteiro né? Aliás, o em inteiro, ano que vem, setembro, tem também encontro em Paris, né? Para dialogar e conversar sobre Paulo Freire. Então vocês aí que estão produzindo conhecimento lá em Louveira, em outros municípios, tragam informações, né? Levem para Paris. Levem para Paris para a gente poder socializar o nosso conhecimento. É a nossa obrigação, né? Socializar então, conhecimento com as pessoas. O Paulo Freire que se realiza de dois em dois anos, cada vez no continente, já que... É... O Instituto Paulo Freire está em todos os continentes, né? em 28 países. E você, né, com, fazendo curso, aliás, quem faz curso tem sempre descontos para fazer novos cursos e faz parte dessa rede freireana que a gente incentiva que se amplie. Porque tem uma questão também que a gente sempre lembra. Quando você se matricula no curso, não é só uma matrícula, você está ajudando a fortalecer a causa freiriana. Você faz parte de uma corrente, de um grupo, não é? de um legado e... Não é responsável do Gadotti, porque conviveu com o Paulo Freire, né? Eu lembro muito bem quando faleceu o Paulo Freire, né, Gadotti? A correria que foi, né, dia 2 de maio de 1997, ainda não sabia o que fazer, a imprensa né, chegava aqui, foram 900 instituições de imprensa, é. Gadotti no hospital cuidando né, é. dos detalhamentos do velório, do enterro de Paulo Freire, e a gente correndo aqui, numa, nessa sala em que ele esteve, então. É, uma, sabe, é muito desafio. Então não cabe só a nós, não. Aliás, cabe às novas gerações. E a juventude tem participado desses cursos. Legal incentivá-las a isso. Bem, continuando aqui, olha. A Anja do Rio de Janeiro, na capital, né? É, Virgínia Helena Duarte, de Florianópolis também, Gadote. Olha uma grande conhecida aqui, ó. Maria José Vasconcelos, a Zezé da Bahia, está sempre em nossos cursos. Mais uma vez, José. bem-vinda, querida. E nós temos até o um grupo da... Da primeira versão do curso do Instituto, né, que a José faz parte, acho que hoje estamos com umas 60 pessoas, um pouco mais, né, e são oriundos do primeiro curso da IAD. Viramos amigos e tocamos informações, né, políticas educacionais, essa é a nossa intenção sempre. Mas aqui, ó, Jandira Costa, de Guarulhos, aqui pertinho, Mariana Gomes, de Bragança Paulista, São Paulo, o Klaus da Silva, que está vivendo em Boston, meu grande amigo Klaus. Prazer em rever de novo, mais uma vez aí conosco, Cláudio sempre Apoiando, participando. Bartorraga, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Rafaela Vargas, sou um professora dos anos iniciais, de Florianópolis, como vocês, não é? Santa Catarina. Jaqueline Almeida, de Guarulhos. Elisângela Alves de Oliveira Pereira, Juazeiro Bahia, olha só, lá de Juazeiro, é. né, Nós nos perdemos uma vez lá, lembra aí, você, é. No Hotel Juazeiro, é. vamos dar uma palestra lá. É, pergunta Cristino, perguntando Cristino Cesar da Rocha, de Paulo Freire Fala sobre a alfabetização Política Como articular a alfabetização O letramento E a alfabetização política Pergunta para a mesa aqui, para todos nós Como é que a gente articula esses conceitos A Rosemary também coloca o seguinte Rosemary Barbosa Momento de muita emoção, fica a sensação De que ele, Paulo Freire Está presente, é muito forte mas tá mesmo, viu? A gente sente uma energia aqui rolando, de repente o Paulo Freire aqui, ali onde está sentado o Plínio, não é? Ele sempre sentava nesse lugar aí, né? Então. <risos> e ele está aqui nos livros, está aqui no projeto, né? O Paulo Freire nos inspira. É... Virgínia Helena Duarte, podemos e devemos usar os ensinamentos de Paulo Freire para alfabetizar também crianças? Olha aí, também perguntando, o canal já, já respondeu, mas a gente pode aprofundar também você finalizar aqui esse bloco, que estamos com muita coisa agora, Ana Cristina Nassif Soares, me sinto fortalecida com essas conversas em um momento tão difícil no Brasil. Obrigada. Nós que agradecemos, viu, Ana Cristina, porque isso também nos fortalece. Né? Esse momento, né? nos dias de encontrar um Adilson de novo depois de alguns anos, né? é um prazer que vocês não tem tamanho né? da alegria. O Klaus, mais uma vez, o Klaus da Silva, Raup. As histórias do professor Gadotti já valem pelo curso inteiro. É verdade. O melhor. E ainda temos o curso inteiro pela frente. Então, Cláudio é um grande. Obrigado. Estudioso, né? está embosta fazendo seu doutorado, né, Claus? E está nos inspirando sempre com novos projetos, né? é, falando também de Francisco, da educação, né? um projeto importante que está em vigência agora. Nos chamando para participar sempre. Obrigado, Klaus. Aqui, é é, o Papa Francisco lançou dois movimentos importantes, dos quais o Instituto está participando ativamente. Um é a Economia. A Nova Economia, que vai ter em Assis. A Economia de Assis. Em, em homenagem à Economia de Francisco. O Ladislao Dalbor, que trabalha no Instituto, faz parte dessa comissão e o outro é sobre a, a outra educação possível, não é? Exatamente. É, que também nós estamos participando com outros companheiros, né? Mas eu acho é, essas duas iniciativas do Papa, é, independente de religião, independente de de, de de crença de cada um, são iniciativas muito boas porque temos que buscar uma economia mais justa solidária, solidária, né? e temos que ter uma educação mais humanista. E é, é por isso que, desde que foi lançada essa ideia, é, no último encontro do Papa, é, e, é, foi realmente uma iniciativa que não é do Papa, é, é uma iniciativa que ele jogou para a sociedade. Vamos fazer uma outra economia? Vamos fazer uma outra educação? Que educação precisamos para o século XXI? Que economia precisamos? Ah, tem que haver uma outra voz. Não podemos ter uma um pensamento único na economia e na educação. Bem, eu paro aqui um minutinho. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar? Se à vontade. Né? É, aqui é assim. Carlos, Nunca. Nunca. <risos> Cáles, um, como é que é? Fale agora o caso para a não É isso? Aqui não, Carlos jamais, né? Resistência à O Eu queria falar agora, né? é, um pouquinho também, porque muita gente aproveita esse momento que está sendo gravado, para entender sobre o curso. E são questões, às vezes, muito simples, né? que imobilizam por conta de uma dúvida cruel na hora de decidir fazer o um novo curso. Então, eu quero que você tenha muita vontade né? para entrar em contato com um a equipe do suporte, você tem aí um WhatsApp do suporte, o clínico sempre coloca na tela pra gente, tem o nosso, nosso IAD, tem toda uma forma de você se informar para se sentir segura a participar desse curso que é histórico. Então, como é que é o curso? Então, já falei repito rapidamente, são 16 vídeo-aulas nesta primeira grande lição, né? começando agora no dia 2 de dezembro e por dia 3 de março, que são os dois módulos de 8 vídeo-aulas cada módulo, totalizando 16 vídeo-aulas. Essas aulas, né, a partir de hoje, por exemplo, você acabando esse programa aqui, esse lançamento, você já terá acesso à primeira videoaula né, que está sendo feita com o professor Brandão e eu participando do diálogo com ele. Então já começamos a falar, sabe, sabe sobre o quê? Sobre a concepção de método Paulo Freire, não por acaso. Né? E a gente vai dialogando de forma prazerosa, explicando o que significa pensar nesse método, mas de forma, como eu disse antes, contextualizada. Anos 60 e anos né, século XXI. A gente faz esse movimento do que significou o método há 50 anos e o que significa o método hoje, como o Ngadal também vai abordar em sua aula. Então, é uma discussão sempre atual, a partir de experiências feitas, reflexivas sobre as práticas, para re readequá-las, para atualizá-las nos contextos conjunturais, no mundo contemporâneo, porque a gente só pode fazer isso, né? Ser freando é tentar fazer o melhor possível, é fazer bem feito. Não se, não se contentar com qualquer projeto. É aprofundar a discussão e refletir a prática. Cada aula, olha, 30 minutos de duração. Hoje você tem dia 2, começa a primeira videoaula. Video Quarta-feira já entra a segunda, sexta-feira já entra a terceira. Então, assim será possível, no dia 18 de dezembro, terminarmos as oito videoaulas. Isto é, a primeira exibição, porque você continua tendo acesso a elas até o dia 31 de maio, para curtir, para rever, para anotar, para rabiscar o seu caderno, para poder refletir e aprofundar a sua reflexão. Melhor ainda, se for participar do e-book, você deve, então, usar essas anotações, né? já ir criando o seu texto, o seu artigo. Né? Para isso, tem promoção, tem desconto. A Janaína, que coordena essa parte também, né? a Janaína comigo, né? é uma super produção aí de forma que você possa participar e se inscrever é, hoje ainda se puder, para poder marcar sua presença. Olha, outra questão, essas aulas, né, a primeira edição, a primeira entrada, entrarão sempre às terças e sextas-feiras. Hoje, a é segunda-feira, é lançamento é uma exceção, né, mas as aulas entram terças e sextas. Aí você vai sabendo, né, logo de manhã já terá acesso, de em dia você pode começar a ver mas é só a primeira entrada, depois, né, que finalizar no 18 de dezembro, você tem todos os dias as aulas disponíveis. O mesmo acontecendo no segundo módulo. Começa dia 3, depois dia 5, dia 7, e depois dois dias, né? Terça e sexta, as aulas vão entrando, você tem tranquilidade de assistir, de anotar e tudo mais. Hum. Certificação, é uma coisa que todo mundo pergunta, e tem razão, né? Uhum. Primeiro que é um certificado digital, ou seja, não pode ser falsificado. Não pode alguém chegar lá e dar um certificado um em nosso nome. Né? Isso tem uma validade digital. Né? Fazendo só o curso, tem 48 horas de certificação. Fazendo o e-book em curso, você só pelo e-book tem mais 28 horas, de, que é o trabalho de produção uhum. do conhecimento. Né? O e-book, ele tem orientação, tem acompanhamento, tem chats que nós fazemos só para explicar como é que escreve o e-book. Porque tem gente que nunca escreveu. Depois de 30 uhum. anos de magistério, 40 anos, nunca escreveu um artigo, né, uhum. A gente já se debateu uhum. muitas uhum. vezes. Tem oportunidade, né? Não, nós não fomos educados uhum. por essa escola né? uhum. burguesa, essas escolas que não quer produzir cidadãos né, de fato conscientes, como é diria Paulo Freire. Então, a gente vem aqui, não é pegar pela mão não, é orientar, é falar, olha, vai por aqui, por esse caminho. Tem orientações em termos de textos e tem também contos, cheques, para nós orientarmos detalhes. E tem também, depois da revisão que nossos docentes fazem, eu faço, eu faço, cada todo mundo faz, para a gente poder acrescentar a nossa experiência e a nossa orientação também melhorar o artigo. Né? Então você aprende vai aos poucos aprimorando a sua produção. Né? Aqui no estúdio aprende isso todo dia, a gente aprende muito com o Gadot como professor, ensinei para muitos outros, como também professor de outros, e a nossa equipe é assim. O Gadotti, acho que aprendeu com o Paulo Freire Gadotti, nos ensinou isso. A gente escreve o um texto. Aliás, quero falar: quem vem aqui como convidado recebe texto de, né, de presente. Ó. Cada um dos convidados aqui recebeu hoje esse texto que o Gadotti né A Boniteza de um Sonho. Né, que Ele escreveu e é um texto que, de fato, você lê, relê, está sempre aprendendo. Eu escrevi esse livro também, do Cardoso dos Cantos. Reflexões e Canções por uma Educação Intertranscultural. Tem um CD musical aqui, né? você escutar em música também, além de ler, que tem a ver com, a, com as reflexões pedagógicas. E esse livro, você lembra, Gadotti? Eu escrevi esse livro, né? Eu pedi para 12 pessoas criticarem os conteúdos desse livro, lembra disso? As uhum. pessoas leram, né? Antes de lançar o livro, eu mandei para 12 pessoas: Brandão, Gadotti, Ângela, uhum. Tadislau, nossa rede de intelectuais, né? Muito experientes, e todos criticaram. E não é crítico no sentido de né, facilitar o trabalho, não. É crítico, trabalhe mais 10 horas só nessa página. É? Ah, lembra? É, né? é, então, assim, é, é crítica importante. Então é isso que nós fazemos. Não é uma leitura qualquer. É uma leitura de vocês sentirem-se acompanhados, né, incluído no sentido de introdução de conhecimento que é sério. Bem, o que mais? Vantagens, fala, Eduardo. Não, depois eu quero... É, saber duas perguntas que foram feitas que eu queria... Não, tem há é, tempo. É, assim, dois, dois minutos, né, para responder aos... Dois. E tem mais umas duas ou três aqui três então já que tem que lançar. Pode ser, obrigado. Senão... Vamos lá. É, é o tempo. O tempo sempre nos escraviza, mas a gente vai lidando com eles, sabendo lidar, né? O Gadot, que tá o Gadot fala produção, assim, ó, em um minuto nós mudamos o mundo, né Estamos aqui mudando o mundo em uma hora e meia, tempo de sobra. Bem, só para falar mais de alguma vantagem, olha, eu não posso deixar de mostrar o seguinte, nós também prometemos que quem fizesse a matrícula do curso receberia também o material de formação, inédito, caderno de informação, como alfabetizar com Paulo Freire. o prazer de organizar essa publicação, que tem como autores os docentes do curso e quem são eles. Marcelo Gadotti, Simone Lili, está aqui, Carlos Rodrigo Grandão, que gravou quatro aulas, Simone Lix gravou quatro aulas, Sônia Couto, mais quatro aulas, Ângelo Antunes, Sheila Secom e Francisca Pini, que são também nossos né, membros da equipe da pedagoga. do Estudo, gravaram mais uma aula, cada uma, e eu acompanhei, coordenei e fiz participações em pelo menos oito aulas não né, mais. É um curso assim, é dinâmico, né? é um formato diferente a cada aula, para que você fique satisfeito. Então, esse caderno estará pronto, sabe quando? Sexta-feira, agora. Né? Estará disponível. É um texto de 75 páginas que não repetem o curso, mas complementam. São textos né? que complementam as aulas e que são fundamentais serem lidos com calma, com prazer, com atenção. Tá bem? Então, isso você queríamos ter colocado até hoje na né, Janaína, o... disponível. Mas como tem registro ISBN, às vezes isso é muito burocrático, demora, uhum. então nós não conseguimos aprovar para hoje, mas sexta-feira pode acessar a plataforma do curso que vai estar lá disponível, a plataforma do curso é muito amigável, você entra uhum. e facilmente consegue é, ter acesso. Para terminar, Galócio, a assim, olha, é um bônus especial, né, Gadolto Janaína? Nós estávamos percebendo que o curso não estava permitindo que pessoas que queriam participar do e-book pudesse fazê-lo porque a gente cobrou né, um valor a mais para se inscrever no e-book, porque isso dá, dá, tá isso dá trabalho, bom. né? Uhum. Você tem que revisar, tem que fazer você tem que acompanhar, tem que ser bem feito. E fazer bem feito custa, né? Não tem projeto que se realize sem recursos. Então nós fizemos o quê? Apesar da dificuldade do momento, nós oferecemos um desconto de 100 reais né, no valor do e-book, né? Até essa semana, também me lembra, né? para que a gente possa, até o final de semana, incluir mais pessoas neste desconto. No final de semana, não haverá mais esse desconto, tá bem? Porque também nós temos que, como eu falei, nós temos que financiar a instrução, nós temos que financiar o curso, as equipes, e vivemos também, né, dando conta para o delegado Paulo Freire, mas a partir desse trabalho. Então, fica aí o convite, desconto especialíssimo, não é toda hora que isso acontece. Bem, agora, quero te passar a palavra e também convidar quem mais quiser comentar, mas, você agregando, Gador, já captei? Mais né? Claro, você não tem uma é que eu não capacidade de síntese. Vamos lá. É, para aproveitar, para ninguém que participou, se sinta desfórdio dessa... Não eu é eu é queria problema. saber quem é que perguntou sobre educação e conscientização e outro sobre alfabetização de crianças. Eu não tenho não, tá, não, não o nome. resgatar aqui. Regina, sobre crianças... Quem? A Virginia. E o Cristino Cesário. A, a, a Virgínia de onde? Da Virgínia. É, é de Florianópolis. De Florianópolis, é o meu estado. É, e o Cristino Gadolfo? Cristiano. Cristiano. Ele perguntou ah, Cristiano. sobre o Paulo Freire, a afetação Isso. política. É. E aí eu tenho. De onde, um, onde ele é, o Cristino? Deixa eu ver. E agora, é. agora, Ana Paula Moreira disse o seguinte: nesse momento duríssimo, de ataques frontais à educação e ao Paulo Freire, tem buscado caminhos para lidar com ex estudantes, com os estudantes, com estudantes, estudantes né, e a escola. Vamos juntos e juntas. A Natalina Pinheiro diz, de Diadema, muito importante isso de dizer a importância da escuta. Mete sozinho resolve. É preciso que o professor faça com que o aluno se sinta incluído. O Newton Bruno como sempre, uma discussão profunda, não podemos deixar ninguém indiferente a este momento. Ana Cristina Nassif Soares, da Dote, é muito bom, alegria de ouvir. O Newton Bruno, ele fala o quê? Como sempre, uma discussão profunda, não podemos deixar ninguém indiferente a este momento. Tatiana e Andrada, que aula! Virginia Helene Helena Duarte, ninguém solta a mão de ninguém, só ele. Gleice Andrade, assim como Paulo Freire, Gaddotti é uma inspiração. Olha aí, Gaddotti. O Klaus, o Vinícius, o Vinícius dizia que o violão era a continuação do braço de Toquinho. Gadote é a continuação dos braços de Paulo Freire. Olha aí, poesia, aí. Ana Paula Moreira, que reflexão importante. A escola regular segue a régua da normatividade, Importante pensar em como as escolas têm lidado com as questões raciais e de gênero. A Cláudia Bordin, desculpa. ótima consideração sobre as outras normas de forma de alfabetizar, dos outros modos, dos contextos, bacana ver isso aqui. Finalizando, Rodolfo. Ricardo é, Germano. Olá, sou de Gravatar, Rio Grande do Sul. Olá, Ricardo. E o Newton de novo. Esse curso será um grito pelos excluídos e esquecidos. Não é digno que um ser humano seja menor que o outro. Clara Assis. Clara Assis. E Tapiúna Ceará. na Presente. Finalizando, a Tatiana Andrade. Feliz em fazer parte dessa corrente freiriana. E a Rafaela Vargas. Quero ir para Paris com você. Vamos lá, então, Rafaela. Olha, registro também que os nossos parceiros, né, que são o Jackson, da Agente Jovem Educacional, e Jean e Gisele, da Associação de Professores da Educação Pública do Pará, estão sempre conosco, nos ajudando agora aí, né, a sensibilizar os municípios, para que se inscrevam também, e com descontos, nos cursos da Iade Freiriana. É isso, é uma corrente, é uma rede, né, ninguém pode ficar impune a isso. Então, olha, eu pediria... Nós temos tempo de sobra, Gadol, Em 15 minutos a gente muda o planeta, não é só um mundo, é né? o universo. Então, teria algum tempo que você possa responder essas questões e a gente complementa para finalizar. Está vendo como passa rápido o tempo? Você achou que o mal de meia é muito? Também a gente fala demais, né? Alguém não quer comentar? Não? Não, Obrigado, então. Obrigado a todos e a todas que se manifestaram, nem todos perguntaram, foram alguns generosos demais comigo né? e, e, e fizeram mais comentários do que perguntas. Mas há a pergunta da, do, do Cristino do Distrito Federal sobre é, a educação e política, né? Essa, essa é uma questão que sempre aparece, né? E é, não há educação sem valores, né? E quem inventou isso não foi Paulo Freire. É Aristóteles, por exemplo, é, é, Aristóteles declara, com todas as letras, que a educação é política, que a educação, então, Paulo Freire não inventou isso. Há mais de dois mil anos já existia um consenso Platão Aristóteles lá atrás e ela sempre foi política no sentido é que é que se desvalorizou, desvalorizou desqualificou tanto a política que parece palavrão falar que a educação é política parece uma coisa ruim que a educação é, é, é, promova valores né humanos etc né então mas eu acho que Aí entra a questão é, que está ligada também a, a Ana Paula Moreira né, dos ataques a Paulo Freire. Por, e, veja bem, eu não vejo que Paulo Freire seja sendo atacado porque, é, da pessoa de Paulo Freire. É porque Paulo Freire defendia a escola pública, democrática, popular, né, uma escola participativa, onde se forma para e pela cidadania. Então, não estão atacando Paulo Freire, estão querendo destruir a escola democrática. Então, aí atacam Paulo Freire justamente para retirar da escola qualquer função democrática, para que ela não seja democrática na sua participação, não se dê voz, né? se silencie professores, e se puna até professores que que não se submetem à, à ideia desse silenciamento, dessa mordaça. Né? A liberdade de expressão é garantida para todos, mas especificamente para, para o professor na EDB na está na Constituição, é, foi reconhecido pelo Supremo. Então, não tem que duvidar mais sobre essa ideia do professor ter liberdade de cápita. Né? Isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil que existe isso. Né? Então, atacar Paulo Freire é atacar a escola democrática. Na verdade, o objetivo não é atacar a pessoa do Paulo Freire, nem o seu legado, eu diria. É atacar uma a escola que visa formar cidadãos para que o povo se torne soberano. Esta é é a verdadeira o que está por trás desses ataques a Paulo Freire. Porque, na verdade, ele defendia esta escola e esta escola que está em, hoje em perigo. né? É, de, é, é? de O expurgo não é a Paulo Freire, é expurgar a escola para que ela não seja uma escola humanista e democrática. A outra pergunta que é da Virg... Virgínia de, Flor... de Florianópolis é? é das crianças. É, eu já mostrei no início, não sei se você estava já conectado, um livro onde tem um exemplo, né, entre muitos, que poderia trazer, que é o livro da Madalena Freire, sobre o trabalho dela com as crianças na perspectiva é, freiriana. Né? É, existem escolas, várias escolas, é, é, que a gente indica sempre, que praticam essa essa visão freiriana aqui em São Paulo, também, não é? De, que alfabetizam, e não é só a alfabetização, é a educação, é? É com princípios freirianos. Mas se você quiser uma, uma orientação, uma, assim, um caminho para você aprofundar isso, pegue exatamente um dos saberes necessários à prática educativa, que é a escuta, dentro do livro é, Pedagogia da da, da autonomia pouca gente investiu nisso eu quero até no próximo ano fazer um estudo sobre isso e fazer um aprofundar um pouco isso né porque é uma questão é, de como o cérebro aprende né? ele aprende de dentro para fora e não de fora para dentro né então o cérebro tem que ser estimulado para para isso. E o cérebro da criança pode ser embotado, fechado, se ele não é escutado. Não é? É, é, me parece que pouco é, se trabalhou esse saber necessário à prática educativa, que Paulo Freire também não conseguiu desenvolver. São umas quatro, cinco páginas só que ele escreve sobre isso. Não é? Mas, se você fizer uma leitura do Círculo de Cultura desde o início, você pode reler... A obra de Paulo Freire e reinventar a partir do conceito de escuta do outro. Quer dizer, é, nesse momento, sobretudo, precisamos muito escutar o outro, sobretudo o diferente. Porque escutar aquele que pensa igual a gente é fácil. Não é? Falar, conversar, escutar o diferente não é? precisa ter humildade, e precisa ter muita humildade. E você tem, tem ter muita coragem também para escutar o diferente. Não é? É, porque ele toca com as nossas próprias convicções, às vezes, e nós não abrimos mão das nossas convicções. Não é? Então, é difícil, às vezes, porque fomos educados com um certo grau de sectarismo em relação aquilo que pensamos. Nunca eu acho que no Brasil tivemos tanta necessidade é, de escutar o outro para que construamos um país com mais consensos, né? Eu vejo famílias se destruindo aí no, no, no, no WhatsApp, grupos que se acabam, é, né? Não se entendendo mais, né? E enfim, eu acho que nós estamos nos desumanizando um pouco por causa disso, né? E se nós o Lévié Reboul, no livro La Filosofia da Educação, que eu li francês porque está fora do Brasil nessa época, ele escreveu em 71, ele li esse livro em 74, lá em Genebra. Ele diz que a crise civilizatória é uma crise educacional. E se a crise educacional é, é uma crise civilizatória. A crise, a crise civilizatória é uma crise educacional, e se a crise. É, educacional significa que a educação também tem um papel na superação da crise. Né? Então, é um dever hoje, nós, é, numa crise de momento de ódio e de intolerância que nós estamos vivendo, de diversas formas de intolerância, né? é, nós aprendamos a, a, a, a conviver é, com as diferenças, Dando uma contribuição à superação dessa crise de civilização. Porque nós vamos evoluir, evoluir civilizatoriamente, se nós continuarmos a prática da lógica do inimigo. Né? O outro que não pensa como eu é meu inimigo. Né? Essa lógica do inimigo, né? essa lógica da guerra, né? vai levar todo mundo. Né? Como se dizia antigamente, eu ouvi alguém dizer que a lógica do olho por olho ia deixar todo mundo cego, <risos> né? então pouco é isso, não é? não é não é essa lógica que nós precisamos construir. Se há uma pessoa que sempre defendeu a tolerância e a, o diálogo a, profundo com os diferentes, é, foi Paulo Freire, e ele era... Antagonicamente, assim, é, contra, ra, visceralmente contra a doutrinação é, política, nesse sentido de impingir ao outro as ideias. É, ele recebeu das mãos do, do, do Hernani Maria Fiore o prefácio da pedagogia do oprimido e o título do prefácio da pedagogia do oprimido, lá em 68. Era, aprenda a dizer a sua palavra. Esse texto é, é precioso, tão precioso que Paulo Freire chegou a dar uma declaração a um amigo dele lá do Rio Grande do Sul, a, a Baldino Andreola, é, numa entrevista, dizendo que aquele prefácio do fiori era uma definição do que é educação, é aprender a dizer a sua palavra e construir a sua própria história. Então, o respeito à palavra do outro, é fundamental. E nós estamos perdendo um pouco o respeito nesse país. Não é? O respeito à diferença. Não, é? não que nós não devamos ter convicções, crenças. E devemos, sim, ter crenças e ir para a rua com as nossas crenças, para defender as nossas crenças, é? os nossos valores, aquilo que acreditamos. É? Mas, sempre respeitando é, a, a, a palavra do outro, tentando até dialogar é, com o fascista, como disse é, é, uma escritora no ano passado que lançou um livro com esse título, né? é, é difícil, é, mas é necessário e urgente para esse país poder é, construir, é, voltar a, a se desenvolver de maneira mais justa, mais produtiva e mais mais sustentável e ter uma educação que esse povo sofrido merece, né? porque nós não podemos é, ter tanto atraso na educação. Precisamos nos dar as mãos, como alguém falou, né? não Sim, e não soltá-las e seguir em frente nisso. Não é? Acreditar no sonho e ir à luta. Muito bom. Isso vai virar texto, hein? depois que nós tivermos um vídeo aqui ocupado, ditado, podemos escrever e com qual concorda em muita coisa, discorda em algumas coisas. Né? E isso faz parte da nossa formação, da nossa vida acadêmica, pessoal, profissional. Né? Paulo Freire, por exemplo, nessa mesa, nos falou né, que com o antagônico não é possível né, o diálogo, apenas o conflito. Aí tem uma discussão de justiça e paz. Não é possível falar em paz diante da injustiça. A importância de uma alfabetização coerente consciente da dose transformadora, que questione o diá no diálogo né, a intencionalidade da outra parte nesse diálogo, porque às vezes o diálogo é tão prazeroso e fecundo aparentemente, mas a outra parte está sendo desonesta, está com interesses econômicos, por exemplo, a questão aqui, não expurgo, é, antes de ser da escola, é a escola pública que quer, ser, que quer expurgar. Né? Tudo isso tem um interesse econômico, eles querem privatizar a educação, querem piorar cada vez mais a educação pública, expurgá-la para poder né, gerar lucro. Então, é uma discussão que exige de quem está alfabetizando e, que, e se alfabetizando essa parada, para perceber né, o que é intolerância, o que é, né, como diria Paulo Freire, radicalidade na perspectiva da educação. Né? A escuta, eu sou músico, realmente sem escuta não é possível. O escutar é mais do que ouvir. Enxergar é mais do que ver. Então, veja como esse curso vai nos desafiar a reflexões que na escola como temos hoje, muitas vezes você não faz. E também, muitas vezes, em curso de apodidização, você não pode pensar sobre isso. Portanto, a politicidade do educativo né, é inerente à vida, é inerente à educação. Nós temos que politizar, porque não é possível conscientizar sem fazer a politização e sem buscar transformação. Paulo Freire sabe muito bem que questionou ele próprio o conceito de conscientização. Porque se deu conta que não adiantava conscientizar. A pessoa pode ser consciente e continuar fazendo o mal. Né? Pode ser é, legalista, né? defender o direito, mas não defender a ética. No direito, tem muito disso. Né? Então, assim, conta a discussão boa que nos faz o quê? Buscar a nossa humanização pela educação. Né, então, é por isso que nós estamos aqui. Para, num curso de avaliação, convidar pessoas que, não sabem ainda como se trabalha tecnicamente a alfabetização, mas também dizer, olha, você que está já alfabetizando, está a servir, sem saber muitas vezes, de um projeto neoliberal, de um projeto burguês, de um projeto que nega a emancipação, que nega a democracia, que nega a liberdade, que nega o direito, que nega, que nega a dignidade humana. E é contra isso tudo que Paulo Freire né, estabeleceu a sua obra, a sua vida, e é, contra, é por isso que ele foi exilado e querem exilar de novo Paulo Freire. Então, nós aqui vivemos assim, né, gente? refletindo, buscando respostas para a gente superar né, realmente as diferenças que nos né, diminuem, quanto mais juntos melhor, mas sabedores do que está na intenção da outra parte. Né? Hoje eu vejo, por exemplo, né, a Fundação Lemann coordenando a Educação Brasileira, via Todos pela Educação. Né? Contra a licença, a cada dia mais você vê a privatização da educação maior Então, o que fazer diante disso? Sejamos ingênuos em relação ao que está acontecendo As palavras são belíssimas mas né? Se nós olharmos ontem uma publicação do presidente da Leman né? Criticando o governo Bolsonaro Porque o governo Bolsonaro está falando muita bobagem Dá a impressão que esse Leman é maravilhoso Olha, que maravilhoso que está defendendo o Estado Democrático de Direito Perguntemos por que que ele está fazendo essa defesa? Quanto que está lucrando com a educação brasileira e mundial? O que está por detrás dessas palavras? Então é função do alfabetizador, do educador estar sempre atento a é, Gadotti, aos detalhes, às entrelinhas e é isso que o Paulo Freire e Gadotti nos ensinam. É, eu acho para dizer que a história está sempre em movimento, né? E, é, a gente não sabe como é que vai é, ser nos próximos anos, o, é, o, como é que o país vai caminhar? Nós estamos defendendo uma visão democrática, um projeto de sociedade também com um projeto de educação. Eu lembro que essa discussão que você colocou, é, em 85, eu e Paulo escrevemos um livro chamado Pedagogia, Diálogo e Conflito. Sim. Foi lá que ele falou essa frase de que entre antagônicos não há diálogo. Uh, diálogo. Por quê? Porque ele citou Buber e colocou como duas condições do diálogo reciprocidade e igualdade de condições. Então, reciprocidade, o outro tem que compartilhar é. comigo. É. Igualdade de condições, não pode ser mando, um que manda e outro que obedece. Sim, é. Então, é nesse contexto, né? mas quando eu vejo um livro que que lança a radicalidade de tentar buscar... É, eu, eu citei esse livro da, da Tiburi, né? é, eu achei que é, é um livro polêmico, e nós estamos polemizando exatamente, porque ela mesma não conseguiu realizar a, o sonho dela, ela teve que sair do Brasil, está hoje fora. Então, se e é uma questão, para mim, não resolvida. Mas ela lançou o desafio e ela mesma não conseguiu realizar. Porque faltou reciprocidade e igualdade de condições, Exatamente. como Buber dizia em 1928, é, num texto chamado em alemão Hiber das é, sobre a é, educação, né, sobre o ensino. Né onde ele coloca essa frase, né, Das duas condições é, que no, li, li no francês é, préalable são pressupostos seria, né? É, do é, do diálogo, mas a a disposição para o diálogo tem que ser até com os antagônicos. Uhum. Nós temos que tem buscar, sempre. Nós não podemos temer os antagônicos, né? Não, nós não podemos adocicar nossas palavras, como você. E nem nos deixarmos coptar. Como você falou. Vez, né? Você falou de uma forma radical nessa ideia que Paulo Freire dizia. Não vamos adocicar nossas palavras e deixar é, é, sermos enganados ingenuamente. Nós temos que sair de uma visão mágica e ingênua para uma visão crítica e, e prospectiva. Né? Então eu acho que é um momento de interrogações nós não temos sozinhos nos, ah, ah, nossas nós temos nossas condições mas a construção da verdade vai ser uma construção coletiva não é? É, entre os diferentes o diálogo existe entre diferentes iguais e a é palavra não entre antagônicos. Não é? mas não significa que nós não tenhamos capacidade de nos confrontar com os, dialogicamente com, com os antagônicos. E para isso temos que nos preparar muito bem. Exatamente, nessa mesma mesa, nós tivemos essa discussão com Paulo com Freire, Paulo Freire uhum. né? e, e, e ele disse, enquanto eu posso caminhar com aquele que não acredita em mim, mas, mas não interferir nas minhas convicções, eu caminho junto. Quando já não dá mais, eu me separo. Quer dizer, aí eu rompo com o diálogo. Então, essa é a sabedoria que Paulo Freire tinha. Vamos estar abertos até com os antagônicos, mas não de forma ingênua. Para isso, nós precisamos nos preparar. Bem, nós temos que finalizar. né? A gente fica, né, assim, eu diria, animado para falar mais e mais e mais. É como o Paulo Freire, o Paulo Freire não queria pegar no microfone, quando pegava, não parava mais. Né? Ele falava isso, Bom, o Destino entende isso, numa né? conferência que ele deu. Eu só quero registrar, então, aqui a participação de algumas pessoas mais, não vamos conseguir responder, mas ao longo do curso, certamente, ele vai aprofundar. Teremos outros chefe encerramento, um chefe de anotação para o e-book. Só quero registrar mesmo, gente, a presença aqui é, de alguns companheiros e companheiras. Olha. É, de Petrópolis do Rio de Janeiro, José Luiz Souza Lima Ricardo Germano, na expectativa de ser orientado por esses grandes mestres E a nossa também de estar aprendendo com você Ana Cristina Nassif Soares, a escuta é fundamental é, A humildade é o exercício, obrigado dote A Elisângela Pereira, sobre a escuta não temos o hábito de escutar as nossas crianças Assim... Vamos impondo o nosso pensamento adulto às crianças o Adultocentrismo, né? A Rosemary Barbosa Estar com vocês me fortalece nesses tempos difíceis O Klaus, mais uma vez Que alegria voltar Quarto cursos Alegria, alegria, resistência, diz o Klaus E a última, a Elisângela Pereira Sobre a escuta Não temos quatro de escutar as nossas crianças Está repetindo Ah, tá bom, está repetindo Alguma mais, Helena, para não deixar de citar ninguém? Bem é assim, as pessoas vão reagir depois, mais chegarão. E eu queria é muito mais, né? ouvir de vocês pelo menos uma palavra né? de sentimento, de opinião, ou né, uma oportunidade de vocês também dizerem a sua palavra. Uma palavra para fechar uma palavra, uma frase, como eu Paulo Freire, né? que vocês queiram não deixar para depois. Fica livre aí a, a participação de quem quiser. Eu começo. Pode ser? <risos> Diálogo. Alguém mais? Eu costumo dizer, sempre, pode sempre ouve, eu falo tem, que nós temos que praticar a pedagogia do ouvir. E hoje veio uhum. reforçar uma fala que eu tenho constantemente lá na rede com os nossos professores. Então, fica aí a dica uhum. né, da pedagogia de ouvir, colocar em prática essa pedagogia. né? importante escutar. Né? Muito bom. De mãos dados. Mãos dados. Alguém mais quer? Um respeito. Acho que sim. Sempre cabe de respeito. Uhum. Não, uma minha fala. <risos> Mas fica. Acho que a questão do respeito é fundamental. Uhum. Assim como ouvir o outro, com esse mesmo respeito. Uhum. O diferente não é o inimigo. Uhum. Muitas vezes ele é só um ponto de vista diferente. Uhum. Então, então, assim. Como diria Carlos Brandão, né? O curso está lançado, tá bem? Vamos <risos> então, juntos, batendo um palmas para vocês, para a gente, que todos, para que sejamos felizes né, nesse processo conflitivo, crítico, cuidadoso, escutante, criativo, né, musical. Não falamos em música hoje, mas se você não sabe, hoje é o Dia do Samba, né, que foi instituído em 1964. Veja só que contradição, mas é o Dia do Samba. Então. Não vamos sambar agora, mas vamos sair, sair daqui com a alma, sambando educação, não né, é, Obrigado, obrigado. passa um abraço a todos e todas. Valeu, Alice! Valeu, Alice.